pré-requisito extremamente importante confiança confie que o que você está fazendo vai dar certo tenha uma, uma, uma confiança uma fé uma esperança que tudo vai correr bem né invista o seu tempo invista as suas forças invista a sua o seu conhecimento né invista essas regras que nós falamos que esse relacionamento vai dar certo e vai pode ter certeza que vai, né? use também o tempo lá, não vai querer fazer em 15 dias uma coisa que passou 10 anos né? hum, mal vivido. Talvez vai levar um ano, talvez vai levar dois, talvez não. Tem um participante meu aqui que tinha dificuldades com a sogra, lá 4, 5 anos que ele não conversava com a sogra, e nós temos um exercício aqui que faz a pessoa né, levar um bombom lá, e ele, teve que ir, ele foi levar para ela, Detestava, brigava, não dava certo, era terrível com ela. Ele foi lá, entregou o bombom, nós começaram a conversar e agora estamos fazendo churrasco um na casa do outro. Foi quase que instantâneo. Tá? Então assim ó... É... O que eu estou falando?